É isso aí, Carlos salta na área, esse é o X-Game Go, seu portal de notícia. Se inscreva no nosso canal clicando aí abaixo e também dando toque ali no sininho. E a notícia hoje é bombástica, né? Hoje a notícia é bem bacana, aí saiu no site, eu vou estar tá postando na descrição, né? Inclusive eu vou estar, tá, para não falar besteira, né? É uma, uma notícia aí do Nintendo Blast. Vou estar com o dispositivo na mão, mas é o seguinte, a Microsoft, né, ela vai expandir o suporte da Xbox Live para o Nintendo Switch. E como vai funcionar isso? Todo mundo sabe que o Nintendo Switch aí tá crescendo bastante, né? E o ano passado já foi aí provado que a Microsoft, ela tá abrindo portas aí para o crossplay. E o que, que é o crossplay? Nada mais, nada menos, é você jogar contra um mesmo jogo, né, contra um amigo lá da outra plataforma, então isso é uma coisa bacana, a Sony tá muito relutante com isso, aliás até teve uma prévia de um crossplay, né, num jogo aí, o Fortnite, mas não foi muito para frente em relação ao desempenho, né, das plataformas, mas isso vem se melhorando, os engenheiros estão trabalhando em cima, para criar um, uma um, um verdadeira, né, conversa entre as plataformas, para que isso seja colocado em prática. Então a Microsoft, ela no ano passado, né, que ela falou do Crossplay, ele ganhou destaque, né? Uh, então ela vai expandir, né, junto à Big N para os desenvolvedores, né? Na conferência do evento que vai ser realizado no dia 18, no dia 22, em São Francisco, Estados Unidos, a Microsoft ela vai revelar aí o que, que vai acontecer em relação a essa expansão da Xbox Live? Então, o você que de repente tem aí um suíte pode jogar um jogo que é o que a Microsoft está querendo com aquele amigo lá do Xbox. Então, é uma forma das empresas se conversarem, uh, ter a sua rivalidade, mas também unir jogadores. Então essa é a grande vantagem aí, e eu acho que é uma tendência aí futuramente para os jogos que não são tidos como exclusivos e são liberados em várias plataformas, né? Uh, a companhia norte-americana pretende anunciar uma nova plataforma de desenvolvimento para que os estúdios possam levar o suporte da Xbox Live para outros jogos. Uh, no Nintendo Switch, Android e iOS, ou seja, também eles estão visando a plataforma dos celulares, Android e iOS, a gente sabe que teve jogos aí que foram lançados para várias plataformas, assim permitindo os jogadores carregar o seu histórico de conquista, lista de amigos e, desse modo, os usuários poderão, por exemplo, continuar a jogar um título pausado no Xbox One no seu Switch. Olha que bacana, para quem tem os dois aí, ó, no meu caso eu só tenho o Xbox e o Playstation 4, mas eu não posso fazer isso. né? Eu também disse que a Xbox Live é uma das maiores e engajadas comunidades de jogos do planeta, de, com décadas de experiência, fornecendo serviços gerenciados de jogos para os desenvolvedores poderem economizar tempo e desbloquear todos os recursos sociais, engajando o que os jogadores mais adoram. Ou seja, você poder mostrar suas conquistas para os seus amigos, poder jogar online. Uh, e agora a Xbox Live está prestes a ficar muito maior. A Xbox Live está expandido com 400 milhões de dispositivos de jogos e e em 68 milhões de jogadores, isso porque a, a comunidade né, fala que o, o Xbox não tem jogo, né? fala que o Xbox aí é uma comunidade morta, né? e 68 milhões de jogadores ativos e 2 bilhões de dispositivos com o lançamento do novo é XDK multiplataforma, né? Então os jogadores vão estar lá engajados jogando. A gente ainda não sabe, né? Quando vai ser liberado, não se fala. Vai ser nessa audiência que eles vão estar falando. Com certeza, eu vou estar falando aqui no canal, né? Então é uma grande vantagem aí para os jogadores estarem jogando. É, online, tá se divertindo junto, seja ali eu fora de casa numa viagem no Switch ou em casa no Xbox e assim vai você fazendo as conquistas e jogando muito mais, é isso aí galera um abraço, esse é o canal X Game Go curta aí é, no Twitter né segue a gente e também se inscreva no canal, um abraço